Parabéns. Toca o hino do Botafogo aí. Não tem o hino do Botafogo? Tudo bem. A gente deveria ter todos os é. hinos aqui. Luiz Castro. O que o Luiz Castro fez ontem e que eu vi, hora que ele coloca esse Sego... Segovia. Você Se viu como que ele entrou, Souza? Baixinho, pequenininho, rapidinho. E cima. aproveitando, né? Você viu o passe que ele deu pra... uhum. menino que fez o gol? Desculpa, eu esqueci o nome do menino. Eduardo. Eduardo. Eduardo. Eduardo. Pum. Chapa, ele pá, dominou, já bateu fraquinho só fraquinho tranquilo na pequena área o Luiz Castro é um baita treinador talvez sei não hein sei não mas tudo bem vamos lá o que você quer colocar e Cascão para todo mundo estar tá ligado nos dono da bola coloca a comparação na Copa do Brasil e depois o Palmeiras é a minha comparação porque pro Palmeirense tem um o entendimento que quando eu faço programa o Veloso Souza Alê quem quer que seja que está aqui a gente faz o programa para Band e pra você que tá do outro lado, eu não posso ir contra o Palmeiras. Eu torço contra, mas tô cansado de torcer. É, não tá dando não certo. aguento mais. É, é. Não tá dando certo. Não, tá não, do... não. não eu você não. Você torce contra o Palmeiras o Palmeiras ganha. Você e... torce pro Corinthians o Corinthians perde. Não, eu, eu mudei. Sim. Não, ruim. Agora? Palmeiras joga com ah, quem? ruim. Palmeiras e quem? Não, não. Próximo. Bragantino. Eu, eu, eu vou torcer pro Palmeiras. Eu vou no estádio. Isso. Eu vou torcer pro Palmeiras. Vou com a camisa. Vou com a camisa. Vou com a bandeira, vou com os negócios, vou beber lá onde eu bebia na frente ali, onde eu bebia ali, velho? Alviverde. Aquele bar ali, capadaria? Bebia ali no Alviverde. Eu entrava lá, quem mandava era eu. Zé o bar. Era do Zeca o bar Grande Zeca, um beijo no Zeca. coração. É. Obrigado, Zeca, por você ter me acordado <risos> muita, muitas vezes pra eu não perder o treino. Era do Zeca. Ah, ele batia no meu uno, no ponto cinco, amarelo. Lembra, Lúcio? Lembro. Neto, treino. Falei, que horas são, Zeca? Sete e meia. Falei, tá um. Tá um. Mais dez minutos. Aí, Mais 10 pra... minutos. Não, falar pra ele. Mais dez minutos e traz um pingado e um pouco de manteiga quente na chapa. Né, até pra já. Pum. Ah. O que eu tinha bebido... Ia-se embora. E eu tava tão beudo que ia-se embora. Você acha que os caras não sabiam disso? E quem que fez parte dos 29 jogos invictos? <risos> Quem fez gol contra o Corinthians de Cabeça, 100 mil pessoas? Quem fez gol no, contra, na estreia sua? Contra o Flamengo. Deu Zico ainda. Mas o gol de quem? Deu Foi De quem é o gol? Tá certo. Então, coloca lá pro Crack Neto mais o próximo. Vambora aí, Cascão. <risos> Se o Navarro tá fazendo gol, Veloso, qual a diferença que você viu aí, você, Souza e Alê, do que a gente mostrou? Ah, do, do Palmeiras, o ataque do Palmeiras é muito rápido. É difícil demais marcar esse time com o Dudu. Agora o Arthur se encaixou ali com velocidade pelo lado. Aí você tem lá na frente, às vezes o Navarro, às vezes o Rony. E quando põe o Hendrick. Então é difícil demais segurar esse time. O Palmeiras está no momento realmente que o Abel tem agora. Não é um o opções... momento, a verdade eu acho que é uma sequência. É, e, e as opções que ele tem estão entrando e entrando bem. Agora. Que não era, não era. assim. Agora e ele entrando, transformou esse sequência Lembra uma dia. entrevista do Abel? Ele falou, ó, tá treinando bem o Navarro. Falei, ah, joga nada Navarro. O cara entra e faz gol toda hora. Souza, o que você pensa? Das duas. Da visão do Corinthians e da Ixi. visão do Palmeiras. Que são os arquirrivais. rivais? verdade é essa. Não é contra o São Paulo. Não é contra o Santos. Não é contra o Flamengo. É Palmeiras e Corinthians. Guarani e Ponte. Que, por sinal, na semana que vem, acho que domingo que vem, tem Ponte e Guarani. Eu faço o jogo. Dia 21. Eu, dia? 21. 21. Eu comento o jogo. Ponte e Guarani. Por sinal, fazia gol no seis aí, irmão. A diferença tipo, é tipo Terra e Marte. Tipo? Tipo assim, o Palmeiras está na Terra e o, e o Corinthians está em Marte. Fazendo o quê? Flutuando. Deve estar tá flutuando. <risos> a diferença é essa. O mundo da Lua. Porque assim, ele está no mundo da Lua, porque a diferença ela é gritante. A diferença é tanta que não dá nem para você achar algo parecido. Essa é a verdade. Você está querendo dizer que o Corinthians está morto, né? Porque a pessoa que vai Olha em Marte lá. vai... Lá. é. Não, mas eles estão em mate ainda sem aquele capacete. Ainda, ah, capacete tá do capacete? É, precisa do porque capacete. Porque se tem o capacete. Sem capacete, você chegou, morre. Mas tem muita tem... gente no Corinthians que o capacete não cabe. É. a cabeça inchada. A cabeça tá inchada. A cabeça tá inchada. O Lux é, é, é um. Juílio é um. O Ronaldo é um. Ronaldo? Ronaldo também. O Ronaldo, a cabeça dele tá muito inchada. Tá. Xiii. Até muito o cabelo dele. caiu. É porque ele tem. É... uma doença... Alopécia. Alopécia. Mais de... Alopécia areática. Ele é por sistema nervoso. Mulheres têm. Crianças têm. Papais têm. Então ele tem uma doença que tem que ser tratada. Ele tratou a um certo ponto e parou de tratar. Uhum. Agora, imagine uma mulher ter... Né, da vaidade. Não que o homem não tenha vaidade. Então a gente às vezes tem que respeitar isso. Tá bom? Vamos lá, Alexandre, dá pra imaginar esse ano Corinthians não sofrer do jeito que está sofrendo, aquilo que você conhece de futebol? Bom, falando do Palmeiras, né? É, o Palmeiras perdeu dois jogadores, né? Que foi o Danilo e o Scarpa. E conseguiu repor com o Arthur e com o Gabriel e Menino. Bem, né? E bem. E o Gabriel, Gabriel Menino que vinha jogando já, né? E e recuperou mantém. ele da cabeça, Sim, né? Sim, mantém. Pão de bola esse boleto. Mantém o padrão, né? O, o trabalho do treinador aí. O Palmeiras acreditou no trabalho do, do Abel, né, que muitos não conheciam. E, e a cada ano vem provando né, o trabalho e, e um grande trabalho. O Corinthians se arrumando, né, tentando se arrumar. Né, os jogadores sem confiança, né, sem comprometimento, como já foi falado aqui. E um passando a responsabilidade para o outro. Que é pior. Que é pior. Então, vai sofrer muito o Corinthians esse ano. Às vezes eu jogo com ele. Não jogo muitas vezes, porque... Meu, não que o tempo dele seja menos importante ou mais com o meu, é que, eu, por exemplo, amanhã faço o jogo, Campeonato Alemão, Borussia Dortmund e Borussia Borussia gladbach Aí domingo faço o jogo, Corinthians São Paulo. Então eu não, não tenho folga, trabalho todo dia e está tudo bem, está tudo certo. Feio não, rústico. Só que é o seguinte: aí eu estou jogando com ele, eu falo, Alexandre, fala o seguinte para mim. Porque eu fico mais do lado esquerdo mais do lado direito? Falei, Alexandre, pega a bola no meio ali e mete a diagonal para mim no meu pé. Ele vai, blá, blá, blá, pum, aí eu pego a bola, pum. Cara, nós dois, com. ex-jogador, dentro do campo, um conversando com o outro. Souza, pum, bosta aqui, vai, traz aqui, que aqui eu meto a bola do outro lado fácil. Porque eu tenho mais facilidade de meter a bola do que eles, claro. que os três juntos. Mas eu não tenho a categoria do Souza, a categoria do Alexandre e outro. Qual que é a minha? Bola parada. Blá blá, puf, caixa. Ganha. Pênalti. Pá, falta. Eu que bato. Vamos lá. Eu, se eu tô num jogo ontem e sai uma falta daquela lá, eu não chuto assim. Eu chuto ele três dedos, irmão. Faço a curva aqui, ó. Puf. Não chuto do jeito que ele chutou. Ainda mais com dois homens na barreira. Eu dou um canudo no meio da barreira e faço assim, ó, pum, faço a curva na hora. Com 56 anos, imagina com 22. Todo mundo correndo de frente pro goleiro. Todo mundo goleiro correndo de frente rebote. pro goleiro, eu dou no peito dele. Ou um me meto no ângulo. Como, Não. Como o Veloso falou, os dois zagueiros do Corinthians dentro é. da área. Cara, ou, eu, sempre... inverto. ou eu inverto. Muita gente. Ou é? eu inverto. meto aqui para cá. Ou oh, Roger Guedes, eu meto aqui na marca do Cal. É, aquela bola é para isso. Claro. Para isso, se todo mundo for. Mas aí, quem sou eu para falar? Quando você enxerga um Palmeiras assim, que o seu maior rival está desse jeito, isso abate também, de uma certa maneira, o Corinthians. Nós que jogamos em Palmeiras e Corinthians, ah, eu tive rival, a chance ainda de jogar para os tá dois. dois né? Você jogou nos dois. Ah, para o rival que, que está mal para o torcedor, é muito mais pesado você ver um, um rival voando. Dói né, mais, né velho? Ganhando tudo. E você, nessa situação aí, passou Del Valle. Vou dar um exemplo. Vou dar uma reserva Passou agora o Botafogo o é, Pau. Primeira vez que eu separei eu separei não. A Ana largou de mim A minha primeira esposa Que eu sou é, Extremamente para a família da, da, da Ana Eu já pedi desculpa, fui covarde fui um, fui um péssimo marido Péssimo E sou muito feliz De hoje poder conversar com a dona Estelinha E com o seu Silvio, que são os pais delas A primeira vez que eu vi a Ana Hum. Com o namorado dela, oh, a barriga. Começou... Deu um friozinho, na Deu frio da barriga. Deu uma dor de barriga. E aí eu tava parado com uma Cherokee que eu tinha, com a minha segunda esposa. Aí eu olhei, eu tinha um Corsa, branco, sedã. O namorado dela, da Ana, que eu acho que é até marido hoje, graças a Deus, um beijo pra Ana, né que pela mulher que ela foi, falei pro cara: irmão. Esse carro é meu, porra! Esse <risos> carro é meu! Era, era. Aí ela falou assim, ó. Não, não é, é mais, não. não. não é, é mais, mais não. ou menos o que eu tô sentindo com o Corinthians. É. Era, não é mais, não. É, e eu ainda não falei do Argentino Júnior. Pega o Argentino Júnior. Não, fala não. isso! É pau também, então é duro. É um momento duro, momento de sofrer. Bem duro! O corintiano só bem não sofre. Bem duro, Veloso. Você é o um cara bem duro. É, o corintiano só não sofre <risos> quando o time folga na tabela. É. Só não sofre o é que escutei, da Bela. foi, Cascão. O que o Cascão tá falando? Ah, daqui a pouco eu comparo a classificação do. O Bela. Cascão tá com saudade não. de tocar o hino. Não, não toca vai mais. tocar o hino. Toca mais. Não vai tocar. Não, sofrendo. Deixa hoje te falar, oh, Tiago. Tiago, Tiago, Na moral, eu não quero. Eu vi. Não, eu não quero. Eu não quero, que não merece. É, não tem que Vamos que lá. É. Souza, o que pensar do Corinthians em relação ao seu maior rival, que hoje. Nadando de braçada E vai ganhar Libertadores E o Brasileiro Eu já vivi o, isso o, A Copa do Brasil Eu não sei Se o Palmeiras vai ganhar Mas o Brasileiro E a Libertadores Vai ganhar Com o pé nas costas O Brasileiro Com 15 pontos de vantagem Do segundo colocado eu Pode vi... escrever o que eu tô falando Eu já vivi isso no São Paulo O quê? Já vivi isso já São Paulo, Mas na tá... vida pessoal Já viveu igual eu? Também isso aí? Não, nunca vi eu nunca cheguei a ver. Eu pedi pra não ver. E Olha eu falei, lá. eu quero meu chinelo, hein? Se não der o meu chinelo, eu vou! aí Eu pedia pra não ver quando eu não Porque, porque o cara pegar ele. o meu chinelo também é sacanagem. Ah, os caras pegam. Já pega. ficou com o apartamento, Ei, já ficou com o pobres. Já ficou com o carro. Bombes, carro. Ei, ficou, com o carro esquece. ficou com a minha ex mulher bonita pra caramba. Cara. E também Ei. ficar com o chinelo, Ei. Havaiana! Ô, oh, tinha que ter divertido! E não inverseu. Esquece que os caras pegam mesmo, os cara O quê? Fica, os caras ficam. Quem tem dó é violão, <risos> teclado. Ficam tudo. Os caras não tem dó, não, pô. Tem nada. Os caras passam por cima. Entendeu? é violão. O cara piano, o piano, teclado. Piano, é, cavaquinho. Mas assim, eu já vivi esse momento assim pelo São Paulo. De dor ou de futebol? De futebol. Tá. O é de dor de vocês, entendeu? Qual foi? Do Palmeiras. Na época eu tava no São Paulo, de 2005 a 2008, ela só Ganhou lapada. tudo. Era só lapada. A gente já contava o bicho antes, já. A gente já gastava o bicho antes. Quando era tipo contra o Corinthians. Corinthians, pelo amor de Deus. Corinthians nessa época... Também lapada? Era lapada. Game Palmeiras, Fica os quatro anos aí igual o São Paulo? Eu acho que fica eu mais. Eu acho que fica mais. fica mais. Eu acho que fica mais. Depende tá mais muito organizado. do Abel Ferreira pra mim, só. É, mas eu acho que fica mais porque, assim, já fez uma reformulação e tá fazendo. Tá trazendo jogadores da base. Você já, você já base. foi tão duro quanto ele? Já, já foi chuva grossa. É. Já, agora eu sou uma garoazinha. Nós estamos pro sereno agora. É, então sereno. sereno. não molha mais, você ainda não molha mais. É. Mas eu já fui. Você foi muito duro aí, Veloso. Você na época de Araras, hein? Pensa Cara, que eu não sei. É, eu Alexandre sabe de tudo isso aí. É, tem bastante coisa. É, junto. fica na sua, viu? É fica na sua, ô. Oh. Olha lá. Fica na isso sua. O Alexandre, também, o que pensar do Palmeiras esse ano? Ué. Já ganhou dois títulos. Supercopa e Paulista. Os dois que a, disputou. A Palmeira e Corinthians é, é ruim pro torcedor, né? Do e ganhou a Copinha né? também? Ganhou a Copinha. Né? É bicampeão da Copinha. Campeão. Quase é, é. ganhou o um Carnaval. Perdeu por 0-1. Um. É ruim, né, pro torcedor. Quase. Nossa, mãe, só, dá os, quase, só dá eles. O, o torcedor do Corinthians sofrendo, né? Porque a gente encontra na rua e o pessoal vem falar de Corinthians e Palmeiras. Então vem sofrendo bastante. Mas o Palmeiras vem muito bem e, e, e vai manter isso aí por um bom tempo, viu? Vai. E o Veloso nós jogamos junto quatro anos e o Veloso... Pô, em, então, em Arábia, o Atlético Mineiro, também. Ah, não, então, ele, é ele tem no Atlético Mineiro. Ele ia na Nilce de Itália? Não, ia, não Não, no não Ali, ah. ali perto do <risos> que do. Assim, ó, ali, juro por Deus, eu naquela descida tinha dois cones pra mim. Ninguém parava o carro. É. Curitiba, velho. da fosse pena ali, mas nunca fui. Não, a gente, era pena? Perto da gente fosse pena? A gente revezava cê, o carro, eu ia com o dia, você ia, ia também eu, na onde eu, tinha a igreja comigo, lá que Deus. o que fez lá aquela igreja lá na Pampulha. Você ia lá não na, ia? Rua na rua da Pampulha? Não, na rua Pampulha. Você ia lá. Ia, ia correr. Eu não. Você ia correr? Ia correr. Eu nunca fui, veloz. Na folga, Eu não gostava de sair Na folga, ia. Você ia correr é. na folga?